A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Perigoso insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental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 A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,